Enjoy the ride It's my like catch a good for ya I throw my hand on the plane for ya I drop in front of the train a o pneu a fazer isto e que é tipo, não posso fazer isto? Eu gosto, não quer dizer que seja paneleiro? Sobrou para mais um videozinho e desta vez, manos, é um videozinho aqui no Minecraft. Se um se calma, se calma, se Mas pronto, manos, nós estamos aqui no. no. no. no Coolcraft. Aham, uhum, no uhum. Coolcraft. Uhum. Não, estou a brincar, mas pronto. Estamos aqui no Coolcraft, manos. E vamos já aqui uns cabozinhos, ó, oh, estão a ver aqui, os cabozinhos, olha, eu vou-vos mostrar aqui os meus stats, caso vocês queiram ver. Tá aí, manos, pá, eu tento chegar ao máximo do wins inch... vou tentar chegar ao máximo do possível, até agora, vou, uh, para já o meu primeiro objetivo é as 200. Portanto, vamos ver se eu chego rápido às 200 wins. Ok, manos, é isso, vou ligar uma salinha e já volto, até já. Esse cabozinho mapa Ice, e vamos cá 1.8, 8, 1.8, já não jogava o tempo neste mapa Nossa senhora Mas pronto mano este é o meu primeiro scale um osso, dois Portanto se eu estiver lento não mandem vir Ai hey, mano acho bem lento Ah oh, mas que eu também sou rápido oh. Não estou brincando Vamos lá vamos lá vamos lá Destruir destruir destruir Ai mano estou mesmo lento Olha aqui o raspejo Isso. Ah, no motherfucker. Motherfucker. Bem jogado, bem jogado, mano. Pena que eu sou do bro. E deixa-me ficar aqui. Olha aí. Olha esse fagote Que que queres, mano? Fica que de lá abaixo. TELA! Mais, mais, anda! Siga, Manda bem! Querem mais? Vinda mais! Andem! Que é a todos! Easy! Easy, uma Ei, mas joguei tá Ei, eu bichar no. Nas... Ah, yeah! What the fuck! Bichar no S2! E é normalmente a S2! Olha lá, vamos. Ui, é que eu te assustei, caralho! Tá, como é que eu vou tirar esta lava? Olha que sou lixo! Olha lá pessoal, vamos lá. Agora vou subir por aqui mesmo. Ai, caralho, não, é fodido Já está, já tirei. site Pronto, aí está. É Será que é em cima de um chefe? Isto derrapa? Não, NÃO! Neste pvp que eu tive tipo vai matar Ei team Chupa uma puta da gaita filha da punha Team a sério? A sério? Fogo dois Mapa glass na 1.8 Eu não gosto muito deste mapa E a é OPSS Não, OPSS não Olha para antes é bem Ai eu não curto nada de OPSS Estou-vos a falar sério, eu não gosto de OPSS Porque é muito camper Alô? É boa aquele já abre o puta do chest, também mesmo pato Vê se mesmo que não conhece o mapa Ok, sharp nas 2400 Ok, se bem, se bem, agora mete-se aqui uma lava E manda-se assim, assim e assim NÃO Quero morrer sócio TELHA! If I was you, I wouldn't be me to. Acho que é assim, a música, não sei <sighs> uh, bloco é né? bom Não levas, pães. Ah, isso é boa. Vamos mano. Ei, bem, tinhas aqui umas gold Naples. Vamos deitar isto fora, vamos lá, manos, vamos lá, manos. Isto é a ser padalho, pa, onde é que estão agora os playerinhos? Os playerinhos. Player tracker, não está aí? Não. Vamos lá fazer aqui a Rush Rush. Vamos lá, mais, vamos lá. Oh! Oh! Olé! É até de costas, Amanovsk! Anda para dentro! É de mim, ó! Eu... Não matas! Estás tolo! Estás tolo, queres pensar que matava! <risos> A senhora crazy. Vamos. Um gajo do outro lado do mundo. Será que tem caminho? O gajo está no orgalho. Aí está. mas por favor, alguém que me consiga dizer porque é que eu fico com a imagem assim preta. É só durante algum tempo, depois passa e não percebo. Já ia cair. Que eu pus para o lado. Nossa senhora. Vamos à la playa, amigos. Ok, aqueles dois não sei se são time, mas pareceu-me. Ok. Só falta um. O Juan Manuel da Bosta. Ok, o ambiu. Boas, Manovsk tudo bem? Boas. Boas. Boas. Não. Não, não abre o sucesso, Matinho. Não Isso, mano, não. Camper não, não. Isto não, não, não, não, não, não vai ser camper. Vou fazer a táctica do la FK. Será que se fizer Eight, hey, the dodge, your dodge. Fuck. Pô, vai ser é chato, anda, mano. É para lá que eu já tô mandando setas para aqui. Filhou, errou, errou. Manda. Isso. tem mais aqui? Pronto. Manda lá. Manda. Se vamos ficar aqui, é para ficar o dia todo. Ah, foi. mano. Que puto chato. Porquê que eu estou com isto rápido? Com efeito rápido? hello e não caiu Não, não, não! NÃO! Joguei tão mal! Mas não dava mano, devemos ficar camper camper, GG Mas pronto mano, vamos para o terceiro já voltar. Bem pessoal estamos de volta aqui para a terceira Sky levanta-se Ó oh, sim, no mapa Taiga. Quem percebeu esta diga manos, quero ver aí todos os comentários tag eu atendi para ver quem é que vê o vídeo até ao fim Quero ver, quero ver quem é que vê os vídeos até ao fim Vamos lá rápido, rápido, pega nesse chá e talho é bem, estamos uma bolsa. Não tenho me engano a pegar nas coisas. Já dá rush. Isto é 1.8. Um lá baixo. Não foi lá baixo, mas é como se fosse. Onde vens? Boas manobras. Está todo mundo. Tá fica bem. Funha-se, que é puta de nojo. Aquele gás logo, graças a Deus. Outro, anda lá, pronto, anda lá. Este tenho que dar um mais um, querem mais, anda, vindo mais, anda, que até vos deixo vir, caralho. Não é qualquer um que vos deixa vir, atenção. está, já virámos. 3 ou 4? Acho que foram 4. Temos que ganhar este carago. Vamos lá. Isso. Isso. Ou oh, sim. Tu, até logo. Sacas mais com uma espada de madeira do que eu com uma espada de iron. Não entendo. Ui, olha que crazy bitch que eu fui. Ok, este Tem, tem espada. Chupamos. Siga, siga, Buski. Conheço. Tanta bosta. Mandei duas setas para lá, que sabe isso. Agora não vou apanhar aquilo tudo. E aí está o último. Onde é que ele está? Olha, não me encontro. Ali, ali, ali. Não bases, caralho! Não bases para trás! Pois, mano! GG! É assim que se ganha! Um, pelo menos, um ganhamos um Skywars, so oh my fucking god. E bem pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado do videozinho, não se esqueçam de deixar mega like se quiserem mais vídeos de Skywars. E por mano, foi tudo por hoje, uh, pá, já não fazia vídeo há boa tempo, há bem uma semana quase, decidi fazer hoje, não tinha tempo, mas pronto. Quero ver quem é que viu o vídeo até o fim e digam hashtag é melhor PVP, ok, mano? Fiquem bem e fui!